Gente, ontem eu fui convidada para dar uma aula e, e é muito interessante porque é uma aula que eu dou há pelo menos 10 anos o mesmo assunto e eu já perdi a conta de quantas vezes eu contei a mesma história e dei a mesma aula Mas tudo bem, né? O pessoal pediu, fui dar essa aula duas horas falando sobre a mesma coisa que eu falo há 10 anos e que para mim, na verdade não tem o mesmo sentido que teve há 10 anos atrás e Sabe o que aconteceu no final das duas horas de aula? Eu estava exausta Mesmo antes da aula eu já me sentia cansada Antes da aula eu dizia assim Ai, mas eu tenho mesmo que fazer isso? Acabei fazendo e fiquei super cansada Por que é que isso acontece? Hoje a gente vai falar de procrastinação, cansaço e criatividade Amigos, dia 22 de setembro, eu vou estar em São Paulo fazendo um evento presencial para aproximadamente 100 pessoas Então, se você está em São Paulo, se você está próximo e quer vir me conhecer vai ser uma palestra num local bem central em São Paulo mais informações estão lá no meu site spiritcoaching.com.br Mas para você ficar sabendo deste evento e de outros é bastante importante que eu te comunique o que eu estou fazendo Então deixe seu contato para mim através deste link aqui a gente vai estar tá sempre te mandando as informações para você não perder nada Então, antes de contar lá do meu cansaço por fazer a mesma aula de novo e de novo eu quero te contar um ponto de vista de um professor espiritual chamado Rudolf Steiner ele já é falecido ele descreveu essa teoria há mais de 100 anos. E Rudolf Steiner compara o ser humano e os animais da seguinte forma. Ele diz assim: "Os animais são especialistas". Por exemplo, o castor tem aqueles dentinhos assim, especialista em cortar as árvores e ele carrega as árvores para um rio e faz assim uma espécie de barragem. Super impressionante Um outro exemplo O pássaro João de Barro Especialista Ele é capaz de ir lá colher o barro E fazendo aquela sua casinha E lá é a sua casa, o seu ninho Todo João de Barro faz isso Nasceu para fazer isso E outro exemplo Aqueles felinos que correm a uma velocidade absurda Eles têm o corpo Naquela aerodinâmica fantástica para correr. Bom, os animais são especialistas em fazer uma determinada coisa, mas como é o ser humano? O ser humano, assim como o castor, faz barragens nos rios. Assim como o joão de barro, constrói a sua casa de barro. E assim como os grandes felinos, alguns são capazes de correr a velocidades impressionantes Então, o que é o ser humano? O ser humano é um ser que escolhe o que quer ser Ele é totalmente criativo e amplo enquanto os animais são especialistas E o que acontece quando o ser humano se especializa? Porque hoje em dia a coisa que mais tem, né gente? É especialista em alguma coisa Então tem o especialista em, não sei, em cozinha, em, em fazer pão e ele faz aquele mesmo pão de novo e de novo né? o padeiro aí da, do seu bairro tem aquele outro especialista que é um técnico um técnico de computação, um técnico de som tantas coisas especialistas e técnicos hoje isso é o mais comum e o mais comum Dentro da, das técnicas e das especialidades É a pessoa se cansar E reclamar do trabalho Então, hoje eu estou respondendo essa pergunta Que é do Rafael Melo Um assinante aqui do canal Que perguntou O que, que eu faço com a minha procrastinação E o meu cansaço diante das coisas que eu tenho que fazer? Bom Rafael, eu também fico cansada e eu também procrastino quando eu não sou criativa quando eu me torno especialista em alguma coisa igual aquela aula que eu tive que dar ontem eu sou especialista nessa aula, gente de tantas vezes que eu falei a mesma coisa e aí, por fazer de novo, e de novo, e de novo a mesma coisa sem usar a minha criatividade existe algo em mim a minha força humana que diz assim: ah, não, eu não quero fazer isso. E a força humana fala: não, não vou fazer. E procrastina, e procrastina. E quando você fala: não, eu preciso fazer, ela te causa esse cansaço que fala: ai, tá difícil. Perceba como é diferente quando você está fazendo alguma coisa criativa, quando você está tocando algum instrumento ou conversando com um amigo e é legal aquela conversa, e a conversa flui ou quando você está criando algo criando um prato diferente na, na cozinha um drink não sei, algo que a força da criatividade haja aí não tem cansaço e eu vejo os pais né, falando para os filhos ah, para ir jogar bola não tem cansaço mas para fazer sua lição de casa, tem Claro, né? Porque a lição de casa é algo mecânico. Preencher espacinho, fazer continha, sei lá. Enquanto jogar bola é totalmente a força da criatividade. Então, gente, tá tudo certo. Essa força da procrastinação ela pode até ser uma força positiva porque ela tá te dizendo: tem algo errado, cara, tem algo errado você precisa ser criativo, você precisa ser um ser humano e não um especialista, um técnico Bom, a gente poderia discorrer muito sobre esse assunto até mesmo sobre faxina Ah, acho que eu quero compartilhar isso com você Se tem uma coisa que eu procrastino, é fazer faxina né? aquela limpeza toda, mas a gente tem que fazer, não tem jeito Portanto, eu entendo que tem coisas na vida que, mesmo sendo mecânicas, a gente tem que fazer Mas a gente pode dar uma driblada, né? Dar um jeito No meu caso, para eu poder fazer uma faxina, eu coloco uma música bem alta Eu canto junto, eu danço E aí, aquilo que é mecânico, flui no meio da criatividade e Talvez você possa encontrar isso também Mas se no seu caso está difícil seu trabalho mecânico é técnico, não dá Olha, a dica que eu tenho para você, o conselho é Procure algo criativo Pare o que você está fazendo Porque a gente está aqui, no mundo, nessa terra Para ser feliz, não para ter uma vida chata A vida é maravilhosa E quando você encontra essa força da criatividade em você ela se torna mais maravilhosa ainda. E se você curtiu aqui o que eu tive a dizer sobre a procrastinação, deixe um gostei para mim no vídeo, deixe para mim o seu comentário. Não se esqueça de assinar o canal Ser Felicidade. E fique de olho em tudo que eu tenho feito por aí. Um beijo.